E aí pessoal, aqui é a Paloma Hoje estou jogando com dois personagens O Uri e a Poison Olha, eu vou falar uma coisa Assista o vídeo até o final Porque eu vou dizer que o sal me tomou Realmente, comentem à vontade, e é isso aí Bora pro vídeo, no vídeo Game Dove Que está na descrição Yes Round 1 Olha, o Uren veio todo estiloso, como um Resident Evil aqui. Shame. Eita, agora é minha vez de atacar, né? Tô tentando achar uma oportunidade. Toma, agora é minha vez. Pilão! Eita, parofeiro! Meu, esse meu Lixo. Nunca dá certo. Tá soltando esse raio congelante. <risos> Calma, lá, que isso não vai ficar assim, não, seu do terror. Agarrando o urso! Pra cima, antes que ele dá o. Backdash. Não tem nem, não. Toma. Quer ter oito toma? Ah! Eu achava que o meu... Que o meu golfinho ia segurar o golpe dele. Sem ser errado. Para! Socorro! O cara tá do mal, gente. Ah! Pessoal, não tá fácil esse residentivo aqui. Preciso dar um jeito nele. Tô só por mim. Tá trelo. Ai Cara, que raiva. Uh! Você vai ver. Meu, eu não acho a oportunidade pra bater. Você vai ver agora. Toma! Ah! Agora você vai tomar o meu BT. Pilão! Meu, eu preciso ir pra cima. Como que... Nossa, meu. Não acredito! Round two. Fala que não é pra você ficar salgado com uma coisa dessa. E é você é, cara! Ele sabe meu jogo, pô. Ele sabe meu jogo. Não é possível. Não é possível. tentando uma forma para puni-lo, gente. Ah! A minha vez de é atacar! Ah! Você vai ver. Eu gastei meu VT. Agora sim vida vai ficar dando back dash Oh, cara, Puxa, ai ah, eu tô morrendo de novo. Esse golpe, que triste, gente. Não deu round one pois hum. ah, tá ah, olha. Ah, Menina, menina, Eita, puxa vida, o pessoal tá jogando bem aqui, viu? Só se preparando pra dar esse chicote. Não acredito. Esse chicote do xirinxinro do diabo. Você vai ver, menina. É. Vai ficar pelando com isso. Olha, qual é a graça de ficar lutando assim de longe. Ah, você vai com esse chicote pro inferno, menina. O que eu vou fazer? Bem, também, também, também, também, também. Não acredito! Não vai tudo não. Eu preciso bater. Right there. Right there. Mas que menina do baralho! Right ah! Como que eu vou chegar perto dela, assim, se roubo? ganha aí. What the hell? Não, esse assim também não. Vou revancho aí. Round one. Right right Preciso virar isso, gente. Right right Comentem o que eu devo fazer numa situação yeah. dessa. Triângulo perfeito. Tá valendo. Continuar com a minha força. E pra cima! Não vou deixar ela ficar usando esse chicote, não. Do Shihishion. Toma. Agora, você vai ver. Tchau. Ai, não morreu. Vai. Foi com gosto. Agora tem que ir de novo pra cima. Ah, menina. Pilão Salvador. Ah! e do chicote chama pra perto. Essa menina tá demais. Socorro. it was at this moment that he knew he fucked up. Pilão, let's go. E nem é pra ter morrido. Toma. Se joga isso aqui, é F <risos> Pessoal Eu tô aqui Essa menina vai ver Hoje tá difícil Aqui é o negócio Você vai ver Fica ainda dando bicicleta em mim, meu. Essa menina tá demais. Olha, me pega em cima com esse chicote. E em todo canto. Ai, golpe. Toma. Meu aí. A leitura. A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Yes! Morre! E morreu. Não tá sendo fácil, gente ah! Agora você vai vir Ai, vem com esse chicote de novo E o cara tá jogando bem Eita Com paciência, gente Não, Soltou o VT dela Meu que roubo! Esse chicote é verdadeiramente do Shihichinho do Diabo! É um inferno! Para! Ué uh, tudo ou nada, gente Match point Nervoso aqui, viu? Bem salgado Agora você vai ver Terminando o baralho Pra cima com muito cuidado Olha Vou ter que sempre Voltar à luta Toma não terminei não! Calma lá! Deixa ela usar! Deixa ela usar esse chicote não! Até aqui, por ter comentado Por você deixar seu like E também pra quem não é inscrito Se inscrever, valeu E até mais, tchau